Que possa ajudá-lo? Um quarto. Com licença, quem é você? Meu nome é Helder. Sou gerente do hotel. Você dormiu em casa? Só não do seu lado. Eu não vou aguentar. Passar por tudo isso de novo. Rosa! Acho que fudeu um pouco. Parece que um dos hóspedes está causando problema. Seu delegado? Pois não? E a mulher do 84? A mulher do 84. Aqui desapareceu. A tua vida pode tomar merda. Mas uma boa parte dessa merda a culpa é tua. Sai do carro, filho. Mas na verdade não sei se eu tô lidando com um azarão ou com um bandido. Outra coisa. Seja discreto, hein? A senhora sabe onde que eu posso encontrá-lo? O meu marido não é bandido. Mas o Sandro ele tá. Você é a única coisa que eu tenho na vida. Meu pai deu a vida pra esse hotel. Vou deixar que eu resolvo. Eu sou a única opção. Eu consegui. Amanhã vai ser diferente. A gente vai voltar a ser feliz.